Hotmart Ads. Será que vale a pena realmente utilizar essa plataforma? Olá, meu nome é Alexandre Tavares, sou consultor em Marketing Digital e nesse vídeo eu quero te apresentar uma ferramenta que a Hotmart criou para seus produtores, a Hotmart Ads. Se você trabalha pela internet, você sabe que se você não tiver um tráfego qualificado para sua oferta, você não consegue vender. Nada e uma das maiores plataformas de venda na internet é o Google. Por isso a Hotmart criou uma ferramenta que faz integração nativa com o Google Ads, onde você vai poder criar anúncios no Google sem precisar ter uma conta de Google Ads. Olha que barato! Mas será que isso realmente funciona? Será que isso vale a pena? Antes de eu falar para você qual a minha visão sobre essa ferramenta. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui no YouTube, beleza? Bom, o Google Ads é uma das maiores plataformas de venda online onde você pode criar anúncios segmentados para um público-alvo específico, anunciar por região específica, local, idade, e por aí vai. Só que, se você não souber trabalhar com Google Ads, você vai estar literalmente queimando dinheiro na internet. E foi pensando justamente nesse público, as pessoas que não sabem anunciar, que a Hotmart teve a grande ideia de criar o Hotmart Ads, uma ferramenta nativa onde você que não tem nenhum conhecimento em vendas pelo Google Você pode criar lá um anúncio de forma simples, rápida e prática Bom, Hotmart Ads é uma ferramenta disponível apenas para produtores Então você que é afiliado já pode tirar no um cavalinho da chuva que você não pode utilizar a ferramenta Hotmart Ads Apenas se você tem um produto dentro da plataforma Hotmart Mas Alexandre, como é que eu vou criar? Um anúncio no Google sem ter uma conta de Google Ads. Todo o processo de criação de conta, de gestão de campanha, quem vai fazer é a Hotmart. A Hotmart ela é uma intermediária nesse processo. Então, para você entender um pouco melhor como que essa ferramenta funciona, vem comigo no meu computador que eu vou te mostrar como configurar essa ferramenta e como ela funciona. E se realmente ela vale a pena ser utilizada. Bom, então para você que ainda não conhece a Hotmart, eu tenho um vídeo aqui falando um pouco sobre a Hotmart, está aqui no card em cima, você pode ver também o link na descrição abaixo. Mas a Hotmart ela é uma plataforma de afiliação. Você pode entrar nessa plataforma, se cadastrar nela gratuitamente e divulgar produtos online de outras pessoas em troca de comissões. Então é só você chegar e se cadastrar na Hotmart, tem uma infinidade de produtos lá para você poder se afiliar divulgar e vender esse produto pela internet. E se você já é um afiliado Hotmart e quer vender no Google Ads utilizando essa plataforma, a Hotmart criou essa ferramenta chamada Hotmart Ads. E eu vou te mostrar agora na prática como você pode fazer para utilizar essa funcionalidade da Hotmart. Bom, assim que você entrar na sua conta da Hotmart, estou com minha conta aqui aberta, você vai aqui no menu lateral, vem aqui em ferramentas. E aqui em ferramentas você vai encontrar todas as ferramentas que a Hotmart disponibiliza para seus afiliados e produtores. E para fazer uma campanha no Google Ads utilizando a Hotmart, você vai vir aqui, ó, Hotmart Ads. Crie campanha de tráfego pago no Google e impulsione suas vendas de forma fácil e rápida. Você vai clicar aqui e vai abrir para você essa página aqui, aqui nessa página tem um tutorial da Hotmart dizendo como você faz para se cadastrar e para utilizar essa função, mas eu vou fazer aqui para vocês para agilizar você vai ver aqui em criar campanha, você vai escolher aqui um produto que você já trabalha na Hotmart, qual produto você quer anunciar, eu vou escolher o meu treinamento Clube Google Ads Express, e aqui você vai escolher qual é a página que esse teu anúncio vai ser redirecionado então aqui eu tenho várias páginas, ó, lixa de espera, página em branco, marca tráfego, um e-book, né, e a página de vendas. Eu vou selecionar minha página de vendas. Depois que eu selecionar ela, eu vou clicar aqui em próximo, e aqui ele me dá a opção de poder criar um nome para minha campanha. Eu vou colocar aqui campanha PV Hotmart. Eu posso escolher algumas palavras-chave, tá, de com sugestões que ele me deu aqui, ó, isso aqui são sugestões que ele me dá. Se eu não quiser utilizar essas sugestões, eu posso clicar nesse X aqui, ó, AdWords, Google... AdWords Express, né? Se eu clicar aqui nesse maiszinho, ele me dá as sugestões para essa minha busca. Mas se eu quiser, eu posso botar aqui, ó, curso de Google Ads. E aí dou Enter. Toda vez que eu botar uma palavra-chave, eu dou Enter. Ou então eu posso utilizar esses termos que o pró a própria Hotmart, a própria ferramenta te dá de sugestão. Eu não acho legal, tá? Porque são palavras-chave muito abrangentes, muito genéricas, você pode é, excluir e botar somente palavras que você quer, tá ok? Mas enfim, se você é, quer subir uma primeira campanha, não sabe como começar, esse aqui é um pontapé inicial para você poder divulgar aí no Google, tá bom? Mas eu recomendo você utilizar a própria ferramenta do Google para fazer, porque quando você utiliza o Google Ads de forma profissional, você consegue segmentar muito melhor a tua campanha, tá? Então, essa ferramenta da Hotmart Ads, ela é apenas uma função que a Hotmart tem disponível para os produtores da Hotmart, tá? Então, você pode também divulgar aqui por dentro. Mas eu recomendo você utilizar a própria conta profissional de Google Ads, criar uma continha lá no Google Ads com Gmail bonitinho, do que utilizar essa ferramenta. Por quê? Porque aqui você não tem tantas opções de segmentação, de público, de controle de faturamento, né? Você não tem tudo tudo isso mapeado tão completo como, como tem lá no Google Ads, beleza? Aqui é só um, um panorama simples para quem quer divulgar no Google e não sabe mexer no Google Ads, tá bom? Então você vai selecionar aqui as ferramentas, a palavra-chave que você quer colocar e aqui você vai colocar o seu anúncio, tá? Aqui ele te dá uma simulação de anúncio, quando você coloca o título 1, título 2 e título 3. Ele te dá aqui uma, uma simulação de como vai aparecer o teu anúncio na pesquisa, tá? E aqui você pode mudar. Vou botar aqui, curso. Então aqui você pode colocar o seu título, tá? Título 1, 2 e 3, ele vai segmentar aqui em cima no título, de acordo com a sua descrição. Aqui você vai colocar a descrição do anúncio. Ó, eu não posso colocar letras maiúsculas, ó, entendeu? Não só aqui na ferramenta da Hotmart Ads, mas no Google Ads também. Evite colocar letras, letras totalmente em caixa alta, porque o seu anúncio pode levar uma reprovação, tá bom? Então, eu vou botar aqui, últimas vagas. Beleza. Agora ele já aprova. Então, aqui eu boto uma descrição. Ó, uma outra observação aqui, ó. nessa ferramenta da Hotmart você não consegue colocar caracteres. Então ele está aqui ó, reconhecendo essa porcentagem como um caractere inválido. Se você utilizar o, a ferramenta do Google Ads, você já consegue fazer isso. Então isso aqui é um deslize que a Hotmart cometeu em colocar, é, não liberar essa parte de caracteres. Tá? Então você pode botar aqui, ó, curso totalmente online. Então, Hotmart, ó, fica ligado aí, tá? Libera os caracteres também. Aí você pode colocar aqui e perfeito. Porque no Google Ads você consegue botar caracteres tranquilamente, sem nenhum problema. Então, se você bota lá curso 100%, é, 100 online, ele vai uma porcentagem bonitinha. Então, pagamento em até 12. Então, Garantia. Beleza, foi ó, de novo aqui, exclamação eu não consigo colocar, porque ele não recomenda lá colocar esse ponto de exclamação. No Google Ads você já consegue botar. Aqui embaixo tem que criar uma outra versão, você é obrigado a criar a segunda versão, tá? Se você quiser criar uma versão só de anúncio, você não consegue aqui na Hotmart, você não consegue. Então você tem que utilizar, é, criar uma nova versão. Então eu vou pegar aqui de novo, vou botar Clube Google Ads Express. Já lá no Google Ads, na ferramenta do Google Ads oficial, você consegue criar uma, duas, três, cinco, dez, quantas você quiser. Tá? Aqui você já não consegue. Fica, você, tem, você é obrigada a fazer duas versões de anúncios. Aqui de novo, a promoção 50% de desconto não entrou. Né? Então, Hotmart, fica ligado, hein? não está entrando porcentagem. Então, por isso que eu não recomendo. É, utilizar essa ferramenta do Hotmart Ads. Apesar de ser uma opção para quem quer divulgar no Google, não é a forma recomendada. E ela não é recomendada por esse motivo, porque ela tem as suas limitações, entendeu? Eu não estou aqui para falar mal dessa ferramenta da Hotmart, muito pelo contrário, a ferramenta é bacana, ela funciona, só que tem essas limitações, tá? E que é chato você não poder colocar o anúncio que você quer com caractere específico que você quer, você fica muito limitado, não poder segmentar. Então tem essas diferenças, por isso que eu sempre recomendo, se você quiser anunciar no Google de forma profissional, utilize o Google Ads, a ferramenta Google Ads, para fazer todas as suas campanhas no Google, independente se é só na rede de pesquisa, display, YouTube, enfim. Aqui você consegue anunciar só na rede de pesquisa. tá Mas vamos lá, título 3. Beleza, então agora feito as duas campanhas, os dois anúncios, né? Eu vou clicar aqui em, em próximo. Aqui ele vai pedir para eu definir um investimento, tá? Então eu posso definir o um investimento por campanha. Ele aqui me dá uma sugestão, né? De por 30 dias, quanto que eu posso investir, ó? Se eu investir 347 por 30 dias, é, meu valor diário vai ser de R$13,00. É, vou ter quatro cliques por dia, em média, e 176 visualizações. Isso aqui é uma estimativa, tá? Pode ser para mais ou para menos, mas isso aqui, esses dados aqui não são certos. Então aqui você vai escolher quanto você tem para investir, tá? Se é 13 reais por dia, R$21,00 por dia, 33 reais por dia, enfim, ele vai te dar um plano específico para você definir. E aqui você vai clicar em Li e Concordo com os termos. Então você vai vir aqui em Ir para Pagamento. Aqui vai ter essa opção aqui, ó, Plano 375. Já é um plano fechado da Hotmart, tá? Você pode utilizar o seu saldo na Hotmart. Se você clicar aqui, você vai ver o seu saldo. E pode ser debitado desse valor, tá? Se você tiver um saldo com esse valor aqui, beleza. Você pode utilizar o saldo na Hotmart. Mas se você não tiver saldo na Hotmart, você pode escolher uma outra forma de pagamento, tá? Então você pode pagar por boleto. O, se você fizer no boleto, o pagamento leva até 3 dias úteis para ser liberado, tá? Então, você pode clicar aqui em comprar agora. E aqui ele vai liberar aí o código para você pagar no boleto. Esse valor de 3,75, tá? Então, aqui, ó, se repara que tem os dados do boleto. E aqui embaixo, ó, e-mail do vendedor é o da Hotmart, ó, Hot Ads BR. Então, esse valor você vai pagar para a Hotmart. E é a Hotmart que vai ser responsável para liberar esses créditos para a campanha no Google Ads, beleza? Então a, a Hotmart ela é uma, acaba sendo uma intermediária nas suas, é, nos seus anúncios do Google. Então assim que você fizer o teu pagamento, né, você vai, vai ver aqui abaixo é, as suas campanhas que estão ativas. Tem a campanha PV Hotmart que a gente acabou de criar. O processamento aqui ela está processando o pagamento, ok? O investimento foi de 375, consumo atual e ela vai te liberar aqui os dias. Você pode visualizar mais detalhes dessa sua campanha clicando aqui aqui vai aparecer o produto que você quer divulgar as palavras-chave que você quer divulgar quantos cliques quantos views você teve então é muito limitado tá a hotmart ads ela criou essa ferramenta sim, para ajudar de alguma forma a quem nunca divulgou no google tá você pode utilizar essa ferramenta só que sem sombra de dúvidas eu recomendo você utilizar a própria ferramenta oficial do Google Ads para fazer as suas campanhas, porque lá você pode ter uma infinidade de, de formatos para você poder segmentar os seus anúncios, você pode segmentar o seu anúncio por local, por região, por idade, sexo, renda familiar, palavras-chave específicas, uma série de segmentações, coisas que aqui na Hotmart e Ads você não consegue fazer isso. Ela é apenas uma função da, da plataforma para ajudar né? De um, ajudar e também receber algo em troca porque como você viu a hotmart ela vai ser uma intermediária e ela não vai ser intermediária esse valor total que você vai investir não é um valor que você vai pagar totalmente para o google ads a hotmart ela cobra uma porcentagem desse valor por você fazer a transação no, na plataforma dela então a hotmart tem a comissão dela também embutida nesse valor que você vai investir então esse valor que você vai investir não é totalmente revertido em anúncio. É também uma parte desse valor é direcionada à Hotmart, porque é ela que está ali é, fazendo esse trabalho de intermediação com o Google Ads. Então fica aqui meu feedback sobre essa ferramenta. Ela é bacana, ela é funcional para quem está começando, para quem não sabe divulgar no Google, para quem tem medo de investir alto em campanhas e errar e tal. Então é uma opção, mas... O recomendado mesmo, se você quiser ter muito resultado escalável, é você utilizar o próprio Google Ads, que é feito para isso. E você tem muito mais controle nas suas campanhas de Google. Não fica tão limitado quanto esse tipo de campanha. Ah, mas Alexandre, eu não sei anunciar no Google, eu tenho medo de chegar e investir errado, eu não sei como segmentar, como otimizar uma palavra-chave. Fica tranquilo porque eu tenho um treinamento completo de Google Ads, onde eu ensino você desde o básico até o avançado em Google Ads, como você fazer campanhas no Google, na rede de pesquisa, na rede de display, fazer campanhas em vídeo no YouTube tá? e utilizar o Google Ads para infinitas possibilidades, não só divulgando como afiliado, mas também se você presta serviço, tem algum, algum negócio local, é produtor... Enfim, então se você quiser conhecer o meu treinamento completo de Google Ads, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre esse meu treinamento e aprender a divulgar de forma profissional no Google Ads e evitando utilizar essa ferramenta do Hotmart Ads, porque é uma ferramenta um pouco mais limitada, ok? E aí, curtiu esse vídeo? Então deixa aqui embaixo o seu like, deixa seu comentário se você já anuncia no Google ou não e comenta também se você já a utilizou, essa ferramenta Hotmart Ads, Data Feedback. Essa foi uma opinião. Eu não gosto de utilizar ela por esses motivos, mas você pode ficar à vontade para utilizar ou utilizar o Google Ads de forma profissional. Beleza? Grande abraço, sucesso e te vejo no próximo vídeo.